Tendências para o ano de 2023 para o signo de câncer. Câncer, nesse ano de 2022, foi um ano difícil, porque você descobriu coisas que não queria ou que não esperava, gerando uma estagnação, diminuição de ânimo, falta de vontade, bloqueios que aconteceram ao longo do ano. Porque é como se você tivesse colocado a sua energia em algum projeto e ele não deu certo. Porque talvez você tenha tido uma visão romântica, mas sonhadora e esqueceu de observar os detalhes e o que estava já virando a curva ou saindo dos trilhos do seu caminho. Também houveram aprendizados, mesmo que tenha sido de forma sutil e inconsciente. Você aprendeu que se isolar sem um propósito não é bom, porque é como se você tivesse se fechado em uma ideia e manteve ela intacta, e isso gera um aprisionamento de não ver além, de não se abrir a novas possibilidades. E no fundo, você aprendeu que basta tirar a venda para enxergar esse campo vasto, saindo de cima das emoções que te prendem nessa situação. Mas é tudo no devido tempo, sem pressão com você. Aqui mostra você levando para 2023 como pendência para continuar lapidando a autoconfiança. Confiar mais em você de que você é merecedor, deixando o medo de crescer para trás. Não ficar muito ligado ao que vão falar de você ou quem vai reconhecer quem você é ou não, porque esses detalhes são do ego e é o momento de você continuar investindo e acreditando em você verdadeiramente e de dentro para fora. As energias não mentem e não precisa falar ou provar nada, as pessoas sentem a mudança a verdade e a energia, você aprendeu muito nesse ano de 2022, inclusive o sentido de ajudar por amor, sem esperar recompensa, se abrindo mais para as pessoas e sentindo a gratidão por essa troca, porque quando há uma troca com alguém, naturalmente isso se expande em todas as outras áreas, e na vida do outro também como uma pequena troca que se amplia gentileza gerando gentileza agora nesse ano de 2023 você pode usar mais da sua intuição filtrando o que é real e o que não é e liberando o que está em excesso sentimentos pensamentos negatividade, tudo que não pertence mais a você. É um convite a mergulhar no seu ser interior. A tendência para o ano de 2023 é atitudes vindo à tona, de modo que ainda haja um pouco de decepção ou fuga da realidade. Nesse primeiro momento de 2023. E é um ano que vai exigir de você um posicionamento. Um olhar para o que aconteceu de modo que você reaja a seu favor. E não mais pensando em alguém ou no externo. É um ano de olhar para dentro, limpando memórias limpando o que é preciso e apertar o botão que liga a sua luz interior para que o foco seja nessa luz e você vai perceber o externo mudar porque você estará vibrando o mesmo que quer atrair e aí você é levado para energias melhores hum, é um ano de fé, fé em você, fé no seu potencial, fé na vida, que tem uma visão maior e sabe como te ajudar. Seja mudando a rota, entrando na linha ou seguindo o mesmo caminho. É um ano para você não olhar o caos. Seja mudando a rota, entrando na linha ou seguindo o mesmo caminho. É um ano para você não olhar os cacos quebrados no chão, mas levantar desse acidente e cuidar da sua ferida. Agradeço por estarem comigo nesse ano de 2022 rumo ao ano de 2023.